Vai é o começo da Gato por Land, a nova série arrumada. The Rock Obama. E eu vi o Herobrine logo ali, ó. Era uma vaca. Meu Deus, mas tá muito otimizado esse jogo. Eu sou diferente. A primeira coisa que eu faço não é pegar madeira. É matar uma vaca. <risos> Com a mão. Agora que eu vou pegar madeira. A minha skin é a melhor coisa. O The Rock Obama. Ele foi lá. Não, não, não, não, não. Não, você não viu nada. nada. Agora eu vou fazer um machado pra pegar mais madeira. a música aqui essa. Não, não, não. Ô, jogo, eu te odeio, mano. Mano, essa é a pior coisa que tem pra PC. Esse bicho só é útil último do celular, aqui, ó. Ia... É, mano, minha casa é ser nessa praia. Pera, eu já vou pegar comida. Lau. Opa! Um barco. Eu... Mano, mas eu fiz a picareta e não peguei pedra ainda. Eu vou fazer a minha casa. Só que vai ser sem ter. Meu Deus, travou tudo aqui. Aqui, ó. Vai ser aqui mesmo a casa, só que vai ser sem telhado, sem chão. Aqui ó, banco pau. Aqui ó, craft tal Mano, eu acho que no deserto não vai ter nada. Esqueleto, me mata. Ah! Não. Eu só tava brincando. Uh, eu só tava brincando. Ah, mano, esse esqueleto fica levando as coisas a sério. Mano, eu vou criar as portas do. As... Ah. Ah! Eu vou ter que passar a noite aqui. <risos> Saber, ó. Ah! Nossa, foi uma péssima ideia, mano. Mano, mano. Agora, agora eu vou fugir dos esqueletos, mano. Sai, mironha! Sai, mironha! Não, mironha! Eu vou morrer! mironha tá atrás de mim! Sai, mironha! Não! Ah, mano! Não posso mais correr! Oxe, aí quase que eu morro agora. Creeper, se tu é bom mesmo explode eu, que eu não vou morrer. Disse. Creeper eu vou te matar. Meu Deus mano tô de Creeper. Mais um mano. Mano eu achando que no Minecraft Bedrock tinha muito Creeper. No Java tem mais. Toma, toma, toma, toma. Mano, acho que eu até, previ... Mano, eu vou colocar no chat, mano. minhas as coordenadas da minha casa, pra não... pra não, pra isso não acontecer. Olha isso, mano. Olha o, olha o tanto de creeper enderman Naruto, olha, achei, achei. Era tão, eu sou tão burro. Miranha, sai daí! Miranha, ah mano, pare de to. Ai, Miranha, eu lembrei que a casa não tem teto. Matei o Miranha, ai, mano, eu me envenenei. Miranha, Miranha, toma. Miranha, eu sou parcureiro, melhor que tu. Ai, não, não, não, não, não, não, eu vou te matar. Ai, na família dele. Sai, esqueleto! Ah, mano, o esqueleto, até o esqueleto tá na família do, zumbi, do bebê zumbi, mano. Ah! Ele tá só! So... Ah! Miranha, não, Miranha, não so... Não suba, Miranha. O Miranha tá aí, mano. Ele vai subir e me mata de novo. Ah, Miranha, para de falar x... Ah, não, Miranha! Acontecendo, mano, eu tô morrendo Tanta... Ah! Não, não, não! Não, mano, o Creeper vai explodir minha casa Não, pode explodir, mas não é na minha casa Vai, Creeper Explode aqui! mano Aqui, ó, 20 minutos do escapando de mob, que legal Sasuke, Naruto Miranha morreu, mano, como é que o Miranha... Ah, o Miranha... Nossa, já achei carvão. Tá, tá, tá, Não, mano, eu vou pegar a pedra até minha picareta quebrar. Ai, galinha. Morra. Morreu. Miranha ainda tá vivo. Mano, Miranha ainda bate em mim, mano. Não fiz nada pra ele. Vou colocar time-lapse. Na edição, eu vou acelerar. Vai sou time-lapse. Gato arrumado é desarrumado. Esse gato tá até guardado. Deu pra fazer a base cobre também, né? 1.17. O que você acha na primeira camada? Carvão, não 1.18, né? Aqui, ó, 22. O que, mano, já achei ouro aí, mano, na, na camada nessa camada aqui, ó. Nessa camada tem muito ferro falta mano eu du... eu não eu não vou acreditar se eu não chegar full ferro daqui ó eu vou fazer uma vara não sei por quê é incrível eu não usei minhas ferramentas de ferro eu não sei. Por que a bota se calça e a calça se bota? Não faz sentido, mano. Fazer um beadbox. Pum, <síquia>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 Ah, sai, mirone! Esqueci que era para usar o Optifine Agora que eu Porque não tem zoom da câmera Tá bom, mas então esse foi o vídeo Eu tô sem cara, mas é Ah